Olá, hoje quero falar um pouco com vocês sobre andar em meio à multidão, todos nós passamos pela experiência de andarmos pelas ruas e em muitos momentos estarmos em meio a uma grande multidão, estar em meio a uma multidão nem sempre é estar em companhia de alguém ou convivendo, partilhando com outras pessoas, é possível estar em meio à multidão de uma forma sozinha e solitária. Quero pensar sobre isto, como é que nós andamos nos dias de hoje? Será que estamos andando de forma a nos sentir seguros e acompanhados por boas pessoas? Independente de serem pessoas que estejam ao nosso lado, é possível andar e sentir-se bem e acompanhado por Deus. Andar com Cristo é um desafio a ser vencido por todos os que se desejam seguir a Jesus e servi-lo com a sua vida. Seguir a Jesus é ter a disposição por deixar de estar, deixar de ter, deixar de ser em muitos momentos da vida. Eu posso estar com muitas pessoas em muitos lugares, lugares bons e especiais, onde todos nós desejaríamos estar mas se seguir a Cristo implica em não estar nesses lugares, eu tenho de aceitar não estar lá. Eu posso ter tudo o que meu coração deseja ter, ou tudo o que os outros têm, mas se seguir a Cristo implica em não ter tudo o que gostava de ter, eu tenho de aceitar não ter. Eu posso ser tudo o que desejar ser, e almejar assim ser alguém importante, ou alguém que desfruta de bons momentos, bons lugares, e coisas boas e belas, até mesmo ser alguém famoso, mas se seguir a Cristo implicar em deixar de ser, eu tenho de aceitar assim ser. Decidir seguir a Cristo é optar por estar sujeito, não apenas à sua palavra, mas em especial estar sujeito ao futuro determinado por Deus. Entre o presente passageiro e o futuro eterno, o melhor é seguir em busca do que vai perdurar. Muitas são as palavras ditas por Cristo, muitas são as diretrizes estabelecidas por Deus a todas as pessoas que desejarem obedecê-lo. Em Mateus 19,29 nós encontramos e todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Quais as recompensas daqueles que se dispõem a seguir a Cristo, revelando assim um desejo de negar-se a si mesmo? Nós encontramos em Mateus 19, versículos 27 e 28, onde Pedro diz, E tomando Pedro a palavra, disse, Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? E Jesus disse-lhes, Em verdade vos digo que vós que me seguistes quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. Sendo assim, o que representa, na verdade, deixar tudo para seguir a Cristo? É importante saber de que deixar tudo para seguir a Cristo não representa uma escravidão, mas sim uma libertação da dependência das coisas e de pessoas, pois as coisas são passageiras e as pessoas decepcionam. Elas nos abandonam em muitos momentos, mas Cristo nunca decepciona. Ele está sempre presente, independente do momento, seja bom ou ruim, alegre ou triste, Cristo sempre se faz presente. Às vezes, em certos momentos, parece que estamos só em meio à multidão. Todos são contra nós, todos nos abandonam. Parece que o que fazemos não faz diferença nenhuma no contexto em que vivemos. Será que vale a pena? Devemos continuar a seguir a Cristo em meio ao contexto atual do mundo? É no momento de solidão humana, de abandono social, nos momentos em que tudo está contrário a nós, aí é que nós sentimos o quanto é bom seguir a Cristo. Deus tem o poder maravilhoso de transformar um orfanato em céu, uma rua vazia em um caminho celeste, uma solidão em comunhão verdadeira. Assim diz o salmista no Salmo 27, versículo 10, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, disse Jesus em João 14, 18. Se neste momento sente-se sozinho ou só na multidão, tome a disposição de seguir a Jesus, o qual também se sentiu só na cruz, mas hoje vive e quer estar consigo neste momento. Faz uma oração a ele, dizendo o que sentes neste momento. Faz como o salmista fez no passado. Assim diz no Salmo 25, verso 16, Olha para mim, ó Senhor, e tem piedade de mim, porque estou solitário, e aflito. Quem sabe esta deve ser a sua oração neste momento. Sozinho na multidão? Nunca! Se você estiver com Jesus, Jesus no seu coração, você nunca estará sozinho na multidão. Que Deus te abençoe.